Da, da hoje estamos na luta aí. Nós passamos ruim, viu? Enquanto eu não me aposentei, nós passávamos ruim, viu? O que, que é passar ruim? Ó, negócio de alimento, né? Que cada tempo passa, mais cara vai ficando, pra sobreviver. Porque roça, né, é só de, de inverno. Quando chega o verão, né, a gente vai termina, pronto. Aí a gente o outro inverno para chegar, né? Assim, serviço aqui nesse posto. Ele só não morreu de fome porque Deus é bom. Porque nós, eu quebrava a coca semanal, sabe? Pegava chuva no mato, mas tinha que quebrar para quando chegar. Ia vender os cocos seis horas da tarde, comprava só aquele meio que de arroz Se dava para comprar o feijão, o querosena, que nós não saíram para nós morar no interior. É. Como é da hoje, eu disse para minhas colegas, meu minha irmão, não tenho vergonha de dizer que eu já passei. E rapaz, se eu fosse falar, acho que eu até choro, não dá pra me falar muito não. Pra que a cidade do escuro? Nós vivemos passou situação. Agora nem é de falar minha, minha vida, tem que se passar ruim. Mas nós